Eu onde você acha que a sua casa custou. Deixa aqui nos comentários que eu vou ver e eu vou é, dar um gostei, dar um coração aí pra você. Bom, hoje eu vou ver as casas mais caras do mundo. Então bora lá, deixa o like, se inscreve e bora. Vamos começar por essa casa. Hum, normal, é normal, bonita. É, não é mais ou menos bonito, né? Então, é, tá bom. É, então vamos ver o preço. 3.9 bilhões, mil dólares. Com isso, eu compro o Eu não vou mirar isso, não. Não, não, a caseta é tá bonita, né? Mas não vale isso tudo, não. O cara que tá vendendo, já né, gerou um preço. Querido, bora pra próxima próximo. É Essa daqui... Pra mim, deve valer uns... menos, é, 50 mil. Ah, é, que... Pá, é, tá, é, tudo bom, sem gostos. Agora vamos ver o preço. O quê? Ah, então, eu vou deixar barato. 2,7 milhões, 234 mil dólares. Então, não é bilhão, né? Boa! Quem coloca esse cara aqui? O é homem um de ferro. Nossa senhora. eu sou um no mundo. Pera aí. Boa! Não, pera. Deixa eu ver. Deixa eu ver esse aqui. Deu. Deu. Deu que condomínio, cadê esse? Ó, 68 metros quadrados totais, dois quartos, dois banheiros. Hum... Ah, é... tá, a casa pode até ser boa, mas não acho que não vale esse tanto não, hein? Não pode provar, não, vale esse tanto, vale bora pro próximo. Tá, hum. Vou ter aquela casa bonita por fora hum, é mais ou menos mais ou menos vamos ver o preço não não não não não Isso só pode ser brincadeira né velho só pode ser brincadeira só pode ser brincadeira não não só pode ser brincadeira um ponto move bilhões DE DÓLARES Ah... Caraca... Isso daí vai ter que... Quem for comprar essa casa vai ter que doar um fim... Num cérebro? Talvez uma barriga... Ah... É Talvez o corpo todo... Né? Bora pro próximo... Tá... Ah, hum. Deixa eu ver... Hum... Bonito! Bonito! Bonito! Ah, muito bonito, ah, muito bonito! Muito bonito! Agora vamos ver o preço... Ah, foi anunciado há 5 meses, deve estar alguém que compro. Mas eu não sei quem foi, foi dois doido tudo bem. 2.8 bilhões 999 mil dólares. Nossa Senhora, assim, já... É muito caro, você é muito doido pra cobrir uma casa dessa, mas... não é? próximo. Tá, Tá, não, não, não. Primeiro de tudo, quem que coloca a primeira foto da página de uma janela? Tá, no mapa, não sei o Vou no preço Cara, sete, sete ponto nove bilhões novecentos e noventa nove mil novecentos bilhões, 8 bilhões de dólares. Ah, que? 6.7 bilhões de dólares. Tá Até aí tudo bem, você vê as fotos, as imagens. É muito bonita, né? Custa 7.9 bilhões de dólares. Isso dá a, equivalente a uns 79 bilhões de reais. É. É. Registração. Agora pro próximo. Hum, hum, hum. Até aí tudo bem, né? Caso bonito, né? Bonita custa 2.7 milhões de dólares. Você ganharia? Você ganharia? Eu, eu acho que hum. Só se você fosse um multimilionário. Oxi, agora para o isso só tudo. Até aí tudo bem, até aí de bom, né? Ah, carro boné, é pequena, muito bonita. Custa 1,9 bilhões de dólares. Antes, porque agora está custando 3,4 bilhões de dólares. Você pode é, como diz, dividir, separar por 5 vezes. Então você vai ter que pagar em, em médio uns 279 milhões de dólares por mês. Então, não, não, não vou não, só se você quiser gastar todo o seu dinheiro. Olha isso, que casa bonita, né? Bonita, linda. É, custa 7,8 bilhões de dólares. Não tá achando alto, porque isso é um apartamento, na verdade. Você aluga essa casa pra você morar. Então você vai ter que pagar aí. É, eu acho que é tá assim. Você vai ter que pagar dois. Peraí, 2.9 milhões de dólares por mês. Hum, é, é. coisa. Não conta. Não gasta é, dinheiro. Tá Bastante... ah, bom, essa casa de é um pouco suave, né? Porque é pequena. Ah, um condomínio bonito. Essa partida está é aproximadamente custando 279 milhões de dólares. Mas, você pode pagar 79 milhões de dólares por semana, pro, porque aí você não precisa pagar tudo à vista, entendeu? Mas, se você é, quiser comprar uma parte do condomínio também, você vai ter que pagar por aí uns 1.2 bilhões de dólares. Essa conta, que eu, então, não compra. Primeiro de tudo, quem coloca a foto do banheiro como primeira é em, é bem, imagem do mercado livre. É, mas essa casa aqui, ó, esse banheiro, é apenas é um banheiro, né, né? é um banheiro e esses cômodos aqui. Está custando aproximadamente 2.7 bilhões de dólares. Quer dizer, para você poder comprar dois dois apartamentos para você comprar para você poder comprar dois apartamentos para você comprar dois apartamentos do que só um vai custar aproximadamente 9.8 bilhões de dólares então é um pouco você deve estar se perguntando e sim é só esse pedaço que a casa tem nas fotos, então não dá para saber o preço da casa. Mas, aqui, da falando que tá custando aproximadamente 1.7 bilhões de dólares. Só precisa comprar, não. não. Essa casa aqui, também, é a mesma coisa. está custando aproximadamente 3.8 bilhões de dólares. Então, não. Não compra, eu já falei, você não compra. Essa casa aqui é a última e eu gastei é, bastante horas para fazer a conta, mas é tipo um apartamento, então deve ser dividido. De então você compra um apartamento que custa. Deixa eu ver. Então, você já as contas aqui e para você comprar um apartamento, está em 15,7 bilhões de dólares. E para comprar um outro apartamento, é o mesmo preço, 15,7 bilhões de dólares. Mas, para você comprar os dois, você vai pagar, porém, uns 32,9 bilhões de dólares. Então, 33 bilhões de dólares muito fácil. Fora um bom um, nessas um, casas. Por favor, se gostou, deixa o like aqui, se inscreve e até o próximo vídeo. Um...